Eu sou a luz do mundo Quem me segue não andará em trevas Mas terá a luz da vida E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Em verdade, em verdade, vos digo que se alguém guardar a minha palavra